Vamos continuar então, né? agora vamos começar a resolver mesmo o problema de colisões elásticas, tá? que se resume a encontrar as velocidades das partículas, normalmente logo após uma, uma colisão. Tá? Então a gente começa é, lembrando né, que no caso de colisões elásticas, o que, que eu aplico? Eu aplico o princípio de conservação do momento linear, e aplico o princípio de conservação da energia cinética. Ou seja, o momento linear total do meu sistema logo antes da colisão é igual ao momento linear total do meu sistema logo depois da colisão. E energia cinética total logo antes da colisão é igual à energia cinética total logo depois da colisão. Tá? É, isso pode. Gerar um, uma resolução de um sistema de equações que, vai, que pode ser bem complicadinho, tá certo? Basta vocês olharem o Sears e Zemansky, que ele, acho que ele resolve a, a, a, o caso né, em que as duas partículas têm velocidades diferentes de zero e tal. Mas existe um caso particular aí que vai facilitar muito a nossa vida, porque a gente vai poder usá-lo em vários, vários problemas, tá? A gente, no, o caso particular que a gente vai resolver é um caso bastante simples, tá? que é o de duas partículas, uma partícula 1 e uma partícula 2, cada uma com massas respectivamente m1 e m2. E no, quais são as condições iniciais do meu problema? No começo, minha partícula 1 tem velocidade v1 inicial para a direita e a partícula 2 está em repouso, ou seja, v2 inicial é zero. Ilustrando esse problema, que fica mais fácil da gente visualizar, eu tenho aqui minha partícula 1 e minha partícula 2, e a minha partícula 1 tem velocidade v1i para a direita, tá certo? e a partícula 2 tem v2 inicial igual a zero. Bom, que o que, que eu quero saber? Eu quero saber qual é a velocidade final da partícula 1, ou seja, a velocidade da partícula 1 logo depois de acabar a colisão, no momento em que, os dois, em que essas duas partículas perdem contato tá? e quero saber quem é a velocidade final da minha partícula 2 quando as duas partículas perdem contato. O que acontece depois é outra história, tá certo? é só logo antes e logo depois, imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, é isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Então, vamos em frente. Como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é aplicar o princípio de conservação do momento linear. Como aqui está todo, estão todos os vetores ao longo de uma linha, da mesma linha, né? eu posso escrever essa equação em termos das componentes escalares das velocidades. Se você ainda está em dúvida, volta lá nas aulas de vetores para dar uma olhada nisso. Okay? mas escrevo em termos das componentes escalares. Nota que eu ainda tenho a soma dos momentos individuais das partículas antes e depois da colisão. Os números, os sinais vão aparecer depois que eu colocar números aqui. Tá? Até lá, né, escrevo, escrevo somas de momento linear. Como a velocidade inicial da minha partícula 2 é zero, a equação se simplifica um pouquinho. E agora eu posso, por exemplo, escrever v1 inicial, tá certo? Posso escrever v1 inicial em função de v1 final e v2 final, né? O que que acontece? Vamos voltar aqui. Divido todos os todos os termos dos dois lados da equação por m1. M1 dividido por m1 é 1. M1 dividido por m1 é 1. E M2 dividido por M1 é M2 sobre M1. Okay? Tá? Então, eu tenho uma primeira equação aqui que não é das mais complicadas. O que eu faço em seguida? Aplico o princípio de conservação de energia cinética do meu sistema. Okay? Energia cinética total antes da colisão é a soma das energias cinéticas individuais antes da colisão e isso é igual à energia total. É, cinética total depois da colisão, que é a soma das energias cinéticas individuais após a colisão. Okay? De novo, velocidade inicial da minha partícula 2 é zero e está todo mundo multiplicado por meio, né? a minha equação se simplifica bastante para isso daqui. E agora eu faço a mesma coisa, divido, divido todos os termos dos dois lados da equação por M1. Tá certo? M1 por M1 é 1, M1 por M1 é 1, e M2 por M1 é M1 sobre M2. Agora eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas. Isso tem uma solução única, em princípio. Okay? Ou pelo menos eu sei encontrar, né uh, escolher entre possíveis soluções, aí dependendo das condições físicas do meu problema. O que, que eu faço? né Digamos que eu queira encontrar V1 final antes de tudo. Okay? Então, eu isolo V1 final nessa primeira equação. Okay? Então, eu fico que V1 final é V1 inicial menos M2 sobre M1 vezes V2 final. E substituo esse V1 final aqui. Quando eu substituo esse cara aqui, ou seja, quando eu jogo esse lado da equação aqui dentro. Eu fico com uma equação em que agora eu posso abrir esse quadrado e encontrar quem é V2F em função de V1 inicial. Ok? Se vocês fizerem a conta, abre esse quadrado aqui, expande, soma todo mundo que tem V2 final, isola quem tem V1 inicial do outro lado da equação você vai encontrar que v1 final é m1 menos m2 sobre m1 mais m2 vezes v1 inicial. Okay? uma vez que eu tenho esse cara daqui, basta eu substituir essa, esse lado aqui da equação nessa daqui, ok, e encontrar quem é v2 final em função de v1 inicial. Por quê? v1 inicial eu tenho, está certo? É um número que vai me ser dado. Ora, então, a velocidade final da partícula 2 é 2m1 sobre m1 mais m2 dividido por v1 inicial. E agora, né, eu obtive uma resposta e eu quero saber o que, que essa resposta está me dizendo. Sempre assim, né, eu tenho que ver o que, que a minha resposta está me dizendo, até para ver se eu não fiz uma besteira tremenda na hora de fazer a conta. tá? Então vamos ver o que que, que, que, essa equação, que que essas duas equações aqui me dizem, né? É, estudando casos individuais para ver para ver um inicial e, e para ver um inicial, tá certo? E para as massas entre as partículas, as relações de massa entre as partículas. Vamos para primeiro então colocar um eixo x aqui para eu poder dizer, né? Se esse se v 1 um inicial vai ser positivo ou negativo? Nesse caso, V1 inicial, a componente escalar vai ser positiva, porque está né, apontando no sentido de crescimento do eixo x. E agora vamos estudar o que, que essa resposta nos dá para diferentes valores de massa e diferentes, e, e, né, e diferentes valores de velocidade inicial. Digamos que a massa da partícula 1 seja maior do que a partícula 2. Então, por exemplo... Eu estou jogando uma bola de basquete contra uma bola de tênis. Está certo? Então, M1 é maior do que M2. O que, que vai acontecer? Né? V1 final vai ser positivo. Por quê? Porque aqui é positivo e esse cara daqui, como, como esse é maior do que esse, tudo isso aqui vai ser positivo. Então, né, esse lado todo aqui vai ser positivo. V1 final vai ser negativo. Mesma coisa aqui. Tá certo? A massa é positiva, a massa 1 é positiva. Massa 1 mais massa 2 também vai ser positivo. Então, V2 final, como V1 inicial é positivo, também vai ser positivo. Ok? Então, o que, que acontece? As duas partículas saem para a direita, com velocidades diferentes. Ok? Depois. Ah, é bom. Depois. Ok? Vamos considerar o caso em que a massa dessa primeira partícula seja menor do que a massa dessa partícula aqui. Para exagerar, eu vou jogar uma bola de ping-pong contra uma bola de boliche. Okay? Então, como essa, essa massa é maior do que essa, agora M1 menos M2 é negativo. E como V1 inicial é positivo, todo esse número aqui vai ser negativo. Ou seja, V1 final vai ser negativo. Essa bola aqui vai ricochetear e sair com velocidade oposta à inicial, diferente também da inicial. Okay? E a velocidade dessa bola daqui vai ser positiva. Por quê? Nota que ela não envolve diferença de massa. Tá Só que esse número aqui vai ser bem grande em relação a esse daqui. Então, essa velocidade aqui vai ser positiva, mas vai ser. Né, vai, essa velocidade toda aqui, a velocidade V2S, vai ser positiva, mas vai ser menor do que a velocidade inicial da partícula 1. Okay? Então, a partícula 1 se move para a esquerda, com uma velocidade né, um pouco menor do que a do que aquela chegou. A partícula 2 se move para a direita com uma velocidade bem menor do que a, do que a velocidade inicial da partícula 1. Um. E, finalmente, o que, que acontece se as duas massas forem iguais? Se as duas massas forem iguais, m1 menos m2 é igual a zero. Ou seja, essa bola aqui vai ter velocidade final igual a zero. Ela vai parar. Essa daqui, por sua vez vai sair com, uma vez que M1 é igual a M2, esse cara daqui dá 2M1, né? esse coeficiente é 1, um, e ela sai com a velocidade da bola, da, da, que, a, que a primeira bola chegou, uh, antes de colidir com ela. Tá? Ou seja, a primeira partícula para, e a segunda vai para a direita. Okay? Isso é um caso muito familiar à maioria dos estudantes universitários. Vocês já viram isso acontecer, muito provavelmente, num jogo de sinuca. Tá? Quando você joga, quando você dá uma tacada, que a colisão entre a bola branca e a, bola, e a, bola, e a outra bola que ela está atingindo é exatamente frontal, né? os, os centros das bolas estão são, são, ao longo da mesma linha. E você dá essa tacada, o que, que acontece? Essa bola para e essa daqui vai para frente. Okay? Então Basicamente é isso. O que a gente vai ver no próximo vídeo é que essa resolução vai nos ajudar muito, mesmo no caso em que as duas partículas têm velocidades iniciais diferentes de zero.